Salve assadores, bem vindo ao Sábado na Brasa. Hoje nós vamos falar sobre a caloria do nosso churrasco. Ou melhor dizendo, sobre a brasa. Bora lá? Bom, e para falar do nosso braseiro, a gente tem algumas formas né, de gerar nossa caloria. Uma das mais utilizadas no Brasil é através do carvão. E a gente tem aqui dois tipos de carvão. Um carvão que é feito a partir de eucalipto e outra a partir da acássia negra. O eucalipto é utilizado em 90% dos carvões que é feito no Brasil. Uh, ele tem uma característica um pouco diferente da acássia. Falando do carvão uh, do eucalipto, né, que geralmente é um carvão de reflorestamento, o que vai definir se ele é bom ou é ruim é o tipo de eucalipto que a gente está utilizando. Uh, se você tem uma ideia, no Brasil tem mais de 300 tipos de, de espécies de eucalipto. Obviamente, alguns são bons bons para defumação para o churrasco e outros não são tão bons assim como que tu vai identificar na verdade é só testando não tem como tu identificar olho nu se isso é bom ou ruim então é pegar uma marca de carvão confiável começar a utilizar aquela ali se for boa mantém o, o brasil Então vou falar também aqui da cássia negra cássia negra ela é uma, uma espécie exótica que ela veio da Austrália foi introduzida no Brasil e principalmente na região sul ela teve uma adaptação muito boa por isso aqui no sul a gente tem, consegue essa esse tipo de carvão com muita facilidade. Ela tem uma característica que ela gera um prazer muito forte e muito bom e tem uma durabilidade muito boa aí na hora de a gente fazer nosso churrasco. Outra característica importante a gente uh, analisar na hora de comprar nosso carvão é saber que tipo de churrasco a gente vai fazer. Um churrasco mais curto, churrasco rapidão, aquele churrasco fast, né? A gente vai trabalhar com pegar uma peça mais leve, mas um carvão ele pode ser com peças menores por quê? Esse carvão aqui ele vai pegar muito rápido, porém a brasa dele também vai ser consumida muito rápido, porque tem mais espaço para passar o ar. Quando a gente quer fazer um churrasco mais longo, que é o típico da parrídia, né? a gente tenta preferir com as peças mais inteiras, um carvão que não é tão quebradiço. Entendeu? Esse carvão aqui ele vai demorar um pouquinho mais para pegar o fogo, porém ele vai te dar uma caloria por um tempo mais prolongado. Então essa que é a ideia que a gente tem. Não quer dizer que um carvão que ele é mais ele é melhor do que um que é inteiro. Ele é apenas para um churrasco diferente. Entendeu? Então essa que é a ideia. Saber se o carvão é bom ou ruim é só testando, não tem outro jeito. É pegar aquela marca, botar no braseiro. E é muito importante, principalmente para o pessoal que usa defumação. Como no Brasil a gente trabalha com a defumação para gerar o calor com carvão, uh, é muito importante saber o carvão que está trabalhando. porque então vai ter que ficar toda hora em cima do pitch, controlando a temperatura. Enquanto tem um, um carvão que ele tem uma durabilidade maior, pode botar no pitch e ficar sossegado aí por um tempo. Tu sabe que aquele carvão não vai te deixar na mão. Bom, vamos falar um pouquinho de lenha também? A lenha no churrasco também cara, é bem bacana. E a gente tem que ter alguns cuidados na hora de utilizar a lenha. Primeiro, a lenha não pode ter resina. Tá? Não pode ser aquelas lenhas resinosas. Aqui a gente tem um exemplo bem típico. Tá? Isso aqui é um nó de pinho. Tá? Depois a gente vai botar fogo para vocês verem. Isso aqui é, uma, é um, um pedaço esse aqui queima por horas. Tá? Por exemplo, vocês vão ver, sai uma fumaça preta aqui, sai uma resina dela. Então tem outras, outras lenhas como pinos. Tá? Também solta muita resina. Então esse tipo de lenha tem que evitar, ele não pode ser utilizado no churrasco, porque senão ele vai acabar te dando um amargor na carne. Então no Brasil a gente tem. Dois tipos de lenha aí que comercialmente eles são muito utilizados no, no Brasil, principalmente por restaurantes né, de casa de carnes. Uma delas, que é a mais comum, é o eucalipto. Tá? Como o Brasil tem muito reforestamento de eucalipto, acaba utilizando é, essa lenha para fazer o, o braseiro. Ela é uma lenha que ela tem uma característica de te dar uma labareda muito forte, porém o braseiro dele não é muito bom. Nesse requisito também a gente tem outra, que é a Caça Negra, não tenho nenhum exemplar aqui. Mas a cássia ela é uma madeira que ela te dá pouca labareda e te dá um braseiro um pouquinho mais forte, é um braseiro mais forte, mais consistente. Ele acaba sendo muito melhor para utilizar na na parrídia. Agora o problema é a localização, né? Se tiver no sul do país acho que tem uma facilidade maior de conseguir uh, a cássia. Se tiver mais para cima é um pouco mais difícil, né? E outra que a gente tem que tem um consumo muito Uh, que gera um braseiro Para mim é o melhor de todos ainda pro o churrasco, tanto para o churrasco de defumação Quanto para o churrasco de parrilla, Essa aqui ó Essa aqui é a laranjeira tá? Aqui na nossa região ela é facilmente encontrada tá? aí não sei falar se todo o Brasil é dessa forma Mas aqui a gente encontra bem fácil É uma lenha Que tem uma densidade muito boa Ela te dá um braseiro muito forte também E ela não te dá tanta fumaça Aquela fumaça branca, aquela fumaça ruim Ela não te dá tanto então essa aqui é uma lenha bem interessante. O que, que a gente tem que sempre analisar? Na hora de uh, escolher a lenha para fazer o braseiro, tanto em defumação quanto na parrídia, é a densidade dela. Como que a gente vai saber? Cara, através do peso. Essa madeira ela tem que estar tá bem seca. Para ficar seca ela vai levar aí, depende do tipo de madeira né, mas leva aí oito meses, um ano, até dois anos para secar e ela tá pronta para uso. Aqui ó, se a gente pegar vai sentir a pesa, as duas madeiras já estão secas, aqui a gente tem uma laranjeira e aqui a gente tem um eucalipto. A diferença de peso dela, cara, é muito grande, entendeu? Então essa aqui vai me dar um braseiro muito mais forte. Essa aqui vai te dar bastante labareda. Eu gosto de, de, de pegar um eucalipto para começar o fogo, para dar aquela labareda para deixar a laranjeira aqui no ponto ideal, para a gente puxar para baixo de grelha. Na parte de defumação, aí falando de uh, lenhas para defumação, Geralmente se utiliza uh, lenhas frutíferas, como a laranjeira, a própria aqui, macieira, pessegueira, o próprio pecan. então são madeiras que a gente acaba utilizando para defumação. Bom, quando a gente vai trabalhar com defumação, principalmente nos, nos pit smoker, que recebe uma fumaça muito intensa, eu gosto de tirar, principalmente, como eu trabalho bastante com laranjeira, né? eu sempre tiro essa casca aqui, porque essa casca aqui ela pode... Uh, a gente não sabe como que ela estava lá no campo, né? Ela recebeu muito veneno quando ela estava em atividade, em, pr em próprias enzimas naturais que vão criando. Então, isso aqui está tudo na casca. As próprias vezes, cara, tem algum inseto que acaba entrando ali. Então, para evitar, assim, qualquer tipo de contaminação ou que, que a carne vai amargar, ela acaba tirando a casca, tá? A gente acaba utilizando só o miolo dela que é onde que a gente tem a concentração de sabor maior, aí tá, uma densidade maior também vai me dar um prazer muito bom isso aqui. Bom, e ainda falando, né, da, da lenha para defumação, uh, uma mesmo tipo de espécie, por exemplo, laranjeira, ela pode te dar um sabor diferente de acordo com a região que essa árvore foi plantada. Porque isso tem muitos fatores que vão influenciar, por exemplo, o tipo de solo que está utilizando, uh, o tipo de clima que essa madeira ela recebeu durante todo o tempo de vida dela. Então, mesmo uma madeira, por exemplo, de laranjeira, plantada aqui no sul e plantada lá no norte do, do Brasil, uh, vai te dar um gosto diferente. Cada lenha acaba sendo único, né? porque a gente está utilizando com solo diferente, com proteínas diferentes, e isso acaba influenciando no sabor da nossa carne, principalmente no sabor do nosso, nosso churrasco, no American Barbecue, onde a defumação acaba sendo bastante intensa. E o sabor da fumaça bem intensificado no nosso churrasco. Enquanto o fogo está tá começando o braseiro aí, a gente falou de não utilizar né, lenhas com resina, mas também vale ressaltar e nunca é, nunca é demais a gente botar um alerta de nunca utilizar madeira tratada. Ah, pessoal, tem muitas vezes o pessoal utiliza o eucalipto tratado para fazer alguma cerca, enfim, para dar uma durabilidade maior. E isso tem um, um alto potencial de contaminação. Então, tem diversos casos aí já de pessoal que acabou fazendo essa lenha no churrasco, acaba tendo uma contaminação bem forte, acabando tendo complicações aí de saúde bem sérias. Então, quando tu não conhece a procedência da lenha, cara, esse negócio de achar a lenha no canto aí e querer utilizar o churrasco aí, muito cuidado aí, porque daqui a pouco essa lenha foi tratada, e aí tu vai botar toda essa toda essa fumaça, toda essa química que foi colocada para dar uma proteção de made... para para tua madeira, acaba indo pro teu churrasco. E aí, né, a gente pode ter sérios problemas de saúde aí. Então, muito cuidado aí, galera, na hora da escolha de além, não vamos pegar qualquer lenha para fazer churrasco, porque isso aí pode ser perigoso. Já, vou botar aqui esse nó de pinho. Vou largar aí, nós não vamos utilizar no churrasco, tá? Como não tem nenhuma proteína ali, eu vou botar ele só para queimar depois a gente tira. E isso aqui é bom, sabe para quê? Para botar orquídea, bicho. A mãe gosta que tá louco. Vamos, pessoal. Eu vou mostrar para vocês aqui. Cara, aqui, ó. Aqui a gente tá vendo já a resina da carne. Ó. Deu uma dipinha aqui, ó. Pode até dar um zoom aqui, mais. Ó. Toda essa resina aqui, dá uma olhada. Uma fumaça preta. Isso aqui, a hora que pega na carne... Cara, é cachorro, entendeu? Então, por isso que a gente acaba não utilizando nenhuma lenha com resina para fazer churrasco. Vou até tirar ela do fogo aqui, para a gente não, não vai estar utilizando, né? E aqui a gente pode ver no carvão, ó, estou utilizando uma luva a temperatura, ó. Carvão mais grosso, ó, tá começando a pegar. Pode ver que o carvão que é mais, pedaços mais pequenos, cara, já está praticamente todo ele, já já está com, com o braseiro, entendeu? Então depende do tipo de churrasco que a gente vai utilizar para fazer o, o churrasco que a gente vai escolher a granulometria do carvão, enfim. Vai dar uma estudada, não tem forma errada, né? E o carvão é aquela que a gente falou, é só testando. Eu vou aproveitar já agora, vamos largar aqui o, o eucalipto, pra gente ver como que funciona essa peça aqui, na hora que a gente botar em cima da, do braseiro. Bom, pessoal, pra defumação, tá? Na parrilla a gente pode botar pedaços grandes, dá pra comprar as lascas também prontas, tá? Já tem no mercado. Mas eu aqui, eu vou preparar minha lasca, porque eu não quero botar... Olha o dedo aqui, ó. Eu não quero defumar tanto, então... Eu vou tirar umas lascas menores, tá? O ideal é que não bota isso aqui em contato direto com o fogo. A gente quer, eu não quero que eu crie combustão disso aqui, eu quero apenas que ela vai queimando de uma forma bem lenta para defumar. Na, no American Barbecue a gente acaba utilizando já lenhas maiores, né? Porque vai ter uma defumação prolongada por um tempo muito maior, então acaba utilizando peças maiores. Não que isso aqui não dá para usar na parrilla, dá também. Isso aqui, Nesse caso aqui a gente também não vai botar direto em cima do fogo vai deixar um pouquinho mais uh, limpo, né, com o só na lateral, para ele queimando de lugar, é, devagar, dando uma defumação bem lenta aí, uh, dando aquele processo, né? aquele gosto, aquele sabor no nosso churrasco. Vamos fazer isso aí então? Formou um braseiro bom ali, já formou uma boa cama de brasa, tá? Nós vamos meter essa linha de defumação, tá? Como que eu vou fazer? Como nós não temos uma caixinha, tá? O ideal era que se tivesse a caixinha de fogo, a caixinha de defumação, tá, ela é uma caixa que não vai deixar que, a, que os, as lascas aqui entrem em contato direto com o braseiro, então eu vou abrir só um pedacinho aqui, ó, tá? aqui tem uma temperatura legal e eu vou largar essa aqui, ela vai queimando devagar, tá, e vai começar a defumar a carne, tá, então essa que é a ideia da defumação. Da mesma forma, a gente trabalha com a lenha maior, né, se vai botar no pit, geralmente no pit a gente bota do lado, tem que olhar bastante qual que é o lado do fogo. Esse é um dos grandes problemas do fogo de chão, né? Uh, a gente botar do lado certo, como toda hora está mudando de, de, de lado. Então vou puxar um braseiro mais forte para cá, ó. tá? Eu vou largar essa lenha aqui no meio agora, tá? Encostei a braseira ali, porque eu quero que ela vá queimando devagar, tá? Então, quando a gente botar a carne em cima, ela vai, vai acabar, vai, vai começando a defumar, né? E, Enfim, outra dica importante aqui, ó. Aqui é o eucalipto, tá? Ó, ele tá queimando devagar, dando um pouquinho de labareda, só que ele ainda não tá pronto pra quebrar. O ideal da carne é quando a gente bater aqui, ó, cara, aquele despedaço, quando a gente tá usando na parride, entendeu? Tu bate aqui, ela desmancha, aí essa é a hora da gente puxar. Para baixo do, padrinho, do braseiro. É, já começou uma fumaça maior. Já começamos a sentir um pouquinho do cheiro da, da nossa laranjeira. E aí com a carne em cima aí, deixando um tempinho aí, ela vai começar a pegar um pouco de fumaça aí, pegar o gosto do, do nosso defumado. Olha lá então, vou mostrar para vocês como que tá a nossa lenha de defumação, tá? A gente largou dois pedaços aqui. Vocês podem ver que essa lenha ela não tá queimando, tá? Ela tá só... Está queimando de forma bem lenta, não está entrando em combustão, entendeu? Essa que é a ideia da de defumação, que faça uma queima lenta para a gente gerar bastante fumaça. Obviamente que aqui a gente está num fogo de chão, tá? Está tudo aberto, hoje está ventando bastante. Então acaba que muita dessa fumaça está indo para fora. No caso de uma parrilha, às vezes não depende do ambiente que tu tá, ou o dia que tu tem, então vai te dar uma carga de defumação muito maior. E no pit né, a gente tem uma queima bem controlada. A ideia também é que não entre em combustão a madeira, Apenas que ela queima de forma lenta para ficar nesse processo aqui durante um longo período e vai te dar o gosto de acordo com a lenha que a gente usa para fazer nosso churrasco. Beleza? E é isso aí, gente boa amantes do churrasco. Essa foi nossa dica sobre as lenhas que a gente vai utilizar no churrasco. Agora nós vamos botar a nossa peça no fogo, vamos fazer aquele assado, mas isso vai ficar só para semana que vem. Beleza? Tamo junto, rapaziada. Nos vemos semana que vem no Sábado na Brasa.